o Butantan está desenvolvendo uma nova vacina que chama se Butanvac, que vai atender as duas manifestações, ou seja, você toma uma vacina, que é do Butantan, Butanvac, ela vai proteger contra a gripe, H1N1 e a influenza, que são os dois grandes uh, tipos, são os, as duas grandes vertentes de gripe que nós temos no Brasil, e Covid-19. A vacina está em estudos, está na fase 1 e 2, depois tem a fase 3 da Anvisa, até o final de outubro, em novembro a Anvisa toma a decisão e se ela aprovar, já no final de novembro nós já vamos ter a vacina, a nova vacina do Butantec, que chama-se Butanvac. Certo. E eu acho que já que você tocou no assunto de vacina, é legal explicar para a galera, porque tem esse questionamento da galera querer escolher a vacina, né? Ah, não quero tomar essa, essa é pior. Você que tem propriedade para falar sobre isso. É, não tem diferença. Todas as vacinas são eficazes? Você está certíssimo, JP. Todas as vacinas são eficazes, são seguras uhum. e devem. Você não tem que escolher vacina. Pode ser a Coronavac, pode ser a AstraZeneca, pode ser a vacina da Pfizer,